Não só agora que você tá falando da então estamos aqui com mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo de Yander, só que vocês podem perguntar, ué, por que você não está no jogo? Porque esse é um vídeo de um easter egg que tem do Yander, que você vem aqui assim, e tem uma pasta chamada Fun. Ó, cadê a pasta Fun? Ela tá em Research, não. Ah, se escrever aqui, ó, Fun é um arquivo txt, aí você vem assim e você, oh my god deixa eu ver exatamente que pasta que fica ou não né, aqui, abri o local do arquivo fica na pasta streaming alguma coisa vamos abrir duas pastas para facilitar a velocidade do vídeo e vamos lá fun fun está nos, ó oh a fã fica assim no zero aí quando a gente coloca um aparece isso aqui ó vamos lá deixar em full screen mas no gráfico rápido que é só para mostrar o que acontece então você gosta de se divertir eu também super sinistro, gente. Eu tenho um lugar nesse mundo. Bom, eu costumava ter. O que aconteceu, menina? Que medo! Meu universo é idêntico a esse. Com uma diferença. Oh, como é que vai ficar essa esplaritza? Nesse universo, meu pai inventou muitas coisas. No meu universo, meu pai tem apenas uma invenção, a máquina dele estava indo, estava começando a mudar tudo, e mudou, apenas não do jeito que ele queria. Os investidores queriam que ele provasse que aquilo era seguro. Para demonstrar a sua confiança, ele colocou sua própria filha dentro. a máquina foi testada em muitos animais mas nunca tinha sido testado em um humano Ser separado através do tempo e espaço não foi a pior parte. A pior parte é ser esquecida. Oh. Nesse universo, meu pai apenas tem uma filha. Ela nem sabe que ela tinha uma irmã. Caralho, que sinistro. Eu posso ver tudo. Escutar qualquer coisa. Mas ninguém saberá que eu existo. Tem 11? Não. Caramba. Sua ideia de diversão parece muito, muito interessante. Ok. Eu não sei se as outras atualizações têm continuação. Vamos ver. Essa é de 8, essa é do dia 15. Vamos ir na pasta Fan. Dia 15. Já está no 1. Vamos ver se muda a fala. Mas ninguém veio. Aí, ó, continua, gente. Vamos lá de novo. Mas ninguém veio. Ah, aí ela fica só nisso? Deixa eu ver. Três e vou salvar. O que vai acontecer se eu colocar meia meia meia nessa atualização? Que interessante... Vamos ver da atualização do dia 21. Fan... 1... Salvar... Será que agora acabou? Tipo, vai ficar nisso só? Que sinistro. Mas ninguém veio. É, gente. Então foi essa daí. É o easter egg que vocês pediram pra eu mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar. E dá uma avaliadinha aí, gostei ou não gostei. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.